Jovem é atacado por criatura aterradora durante exploração em bunker proibido na Coreia do Sul. Criatura demoníaca encontrada na floresta pode ser o próprio Beuzebu. Consulta uma bruxa que bebe sangue e termina mal. Possessão demoníaca em terraço de edifício abandonado. Criatura misteriosa ativa vulcão japonês e muito mais. Mas antes, já vem deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma.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 No nosso primeiro vídeo, vemos uma jovem consultando uma bruxa em busca de respostas sobre um relacionamento conturbado. Foi quando algo assustador aconteceu abruptamente. Viu aquele copo de sangue de uma forma tão inesperada que até a bruxa se assustou. Mas o pesadelo estava apenas começando. Este vídeo registrado em águas poluídas japonesas mostra um fenômeno perturbador que deixou o governo em estado de alerta após a passagem de uma tsunami. Parece que Deus tirou a tampa do ralo para fazer a água baixar, formando um enorme redemoinho que começou a puxar para o centro tudo que estava em seu caminho. Ali vemos uma embarcação em defesa sendo puxada para dentro do redemoinho e se você se pensa que este pequeno barco foi engolido, pode ficar tranquilo, ele realmente foi engolido, mas já havia sido evacuado. de seguir foi registrado nas proximidades de um vulcão no Japão. Tivemos um momento exato em que a montanha entra em erupção, mas dessa vez aparentemente causada pela intervenção de uma enorme criatura alada que cospe fogo ou alguma energia radioativa. O misterioso ser se assemelha a um dragão ou algum outro kaiju das séries japonesas. Para algumas pessoas, o dragão teria sido inserido na imagem original numa pós-produção. E você? O que o que você acha? No vídeo a seguir, incríveis imagens de um foguete americano sendo lançado do fundo do mar. Durante subida, ele levantou uma mega tsunami capaz de engolir qualquer navio que estivesse em seu caminho, já fora d'água, um rastro de fogo e queima de combustível que causa medo e libera gases capazes de fazer um furo na camada de ozônio. Agora imagine uma ogiva nuclear sendo lançada num foguete deste porte, certamente seria não apenas o fim da raça humana, mas também o fim de toda a vida na terra. Um jovem coreano invadiu uma oficina de ônibus para furtar objetos de valor, mas chegando lá, algo começou a lhe pôr medo. O que é isso? Ah, ah, é o se não havia ninguém naquele ônibus, então quem ou o que abriu aquela porta? Talvez você não tenha percebido, mas um vulto negro muito sutil foi filmado lá em cima. Dentro do ônibus, algo lhe tocou. O que tudo indica, existe uma manifestação demoníaca no ambiente. Uma sonda foi enviada pelo fundo das fossas das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, ao leste das Ilhas Marianas. Lá no fundo, uma câmera registrou várias criaturas sendo atraídas pela luz. Nas imagens, uma aglomeração de cardume de enguias que parecem serpentes marinhas. É isso que elas fariam se um mergulhador estivesse ali. O devoraria no ataque soviético até restarem apenas os ossos. Mais uma exploração urbana em um país árabe. Enquanto andava sobre o terraço de um prédio, o explorador sentiu uma presença estranha no ambiente. <tos> Sim, realmente ele não estava sozinho no terraço. Aqui vimos o que parece ser uma mulher toda de preto com roupas típicas da religião muçulmana. Mas ela não parece estar bem sim podemos estar diante de uma possessão demoníaca e parece que o explorador foi guiado até ali para libertar aquela pobre alma قاعد أحكي معك ليش طلبي؟ طير، طير، وبعدين إيش فيه؟ صاحب العمارة راح يطلب الشرطة وأنا آخر مرة قاعد بطل. Ela teria sido liberta se ela não tivesse desaparecido do nada e para sempre bem diante de seus olhos. O vídeo a seguir foi registrado pelo canal Caçadores das Sombras. Na ocasião, eles foram até uma floresta onde outrora executaram um lobisomem a fim de buscar informações acerca da origem da criatura. Já na floresta, etiquetaram algumas velas ou tochas acesas no interior da floresta. E lá foram eles, floresta dentro. Ô, oh, ô, oh, tem alguém passando ali? Passou alguém ali, ó. Não, eu tô, tô olhando aqui, mano. Ó, oh, tem mais uma tocha apagada aqui, no meio do caminho. Mano, o cheiro tá muito ruim. Tá muito ruim, velho. Não. Ó, oh, ó, oh, o tanto de moço, ó, de moço Ô, oh, galera! Sh, sh, sh. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Calma. Mano, o que ele tá falando, galera? Mano, é ele, é ele. Sim havia uma pessoa tribal sozinha, com uma máscara demoníaca segurando uma tocha. Parece que estava fazendo algum tipo de ritual, e antes que eles se aproximassem demais, um misterioso ser liberou um poder que os afastou da floresta. Sua mão direita como radia uma luz muito intensa. De acordo com a equipe do canal, esta seria a manifestação do próprio Beuzebu em carne e osso. Aqui temos mais um daqueles vídeos para você que sonha em trabalhar na marinha ou para alguma empresa embarcado. Essas imagens foram registradas de dentro da cabine de comando de um grande navio-tanque. Após uma terrível tempestade, o mar ficou agitado e o alerta de nível máximo para a possibilidade de naufrágio foi ativado. Todos já estavam com suas boias e equipamentos de sobrevivência em alto mar. As águas já estavam tomando convés estanque do navio. Foi quando, de repente, uma onda gigantesca simplesmente engoliu a embarcação, quase a virando de ponta a cabeça. Olha. Aqui temos mais uma exploração urbana. Dessa vez em um bunker sul-coreano, restrito desde as guerras das Coreias. Vários jovens com muitas câmeras posicionadas estavam explorando o local proibido pelo governo. Até que em um local escuro, eles ouviram rosnados estranhos de uma criatura tentando sair de uma sala. Oh, meu. Oh, meu. com certeza não é um ser humano. A partir daí, o desespero tomou conta de todos. Foi quando a porta abriu e um deles desmaiou. Quando acordou, algo terrível já havia acontecido. Parece que ele estava sozinho em meio à escuridão, mas é como diz o ditado, quando pensamos que estamos sozinhos, é aí que estamos mal acompanhados. <risos> Pois bem, ele foi atacado por uma horrenda criatura que se manifestou na escuridão, sim, um de seus amigos transfigurados em demônio, o que se transformou em um zumbi, é por ser atacado pelo que estava em